E fala aí, esse canal, a gente tá com mais vídeo com como fazer sua mente final parte 2. Então vamos lá. Não vamos fazer essa parte do clock, senão não demora demais o vídeo. Então vamos lá. para gente pode fazer a sala, sala que eu vou, eu vou eu só juntar aqui. Vamos aqui. Pegando o Google mesmo, né? sei se importar e se importar, eu tô louco. Ah, eu... Meu Deus, Matheus, que só nem é assim, meu filho. O que tá fazendo agora? Algo aqui. aqui, ó sei que vai aparecer Eu tenho aqui, mas Não vai aparecer não Eu não sei se tem de bateria aqui Vamos fazer isso no próximo vídeo Vamos lá O que <risos> vamos aqui fazer, gente? Desenvolver aqui. Tá nisso. Vamos aqui e pronto, vamos comendo tá aí, a gente isso a gente não vai clicar na linha, né? Vamos aqui. E pronto, já estão aqui, estão aqui em branco, e o que eu posso pintar aqui, e tá meio branco, né, e... Bate para as câmeras né gente solta isso aqui novo slide ok agora a gente vai ter que selecionar câmera vamos fazer assim faz os botões eu não sei como fazer esses botões tá só aqui Meu Deus, eu aperto um X, meu. Então eu aperto em X, se você quiser recortar, né? Pronto. Mas, meu Deus, que loucura é essa que você tá fazendo? Calma aí, que... Esse é bacana. Aqui, aqui o um contorno... e o o que é que está aqui ó bem riscado porque está perto dos animatrônicos hein e aqui. aqui como é que está aqui ó aqui isso não tem aqui sacou aqui sacou aqui estou fazendo as câmeras a tá, gente aqui vamos aqui zé que Fazer que As câmeras estão quase prontas. Isso é difícil de fazer, tá? Não vai falar que é fácil, não. Tá. Meu Deus, É quase impossível fazer isso. Você tem que conectar a câmera com a câmera com esses fios aqui, né? Aqui. Temos que era muito, muito mais, muito difícil, quer dizer, muito difícil, não né? existe muito mais difícil, não. Muito, muito difícil. Só temos conta. Então, aqui. Então, vou escrever aqui. Então. tem que deixar, né? Um. manda um C, de, sei lá o que, de câmera. Câmera câmera, tá gente, não é não. Um, Tem quatro câmeras na realidade aqui no jogo. Tem o então, seu trailer, tá? O trailer tá, vai, tá na descrição do, da, do primeiro episódio de como fazer... Só família de fina, no o PowerPoint. Parte 1. Essa é a parte 2. 3. Se são 5. Eu acho que pode cinco câmeras mesmo. Mateus, indeciso. É Eu tô mentando. Picando. 5. Pronto. Câmera vai ser desse lado aqui como se fosse monitor, tá, gente? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Aqui. Vou deixar o modelo dessa câmera para download, igual para isso. mesmo. Amana, pessoa aqui e, e pronto. Agora vai ficar uma câmera, né? ser bem legal, gente. Ok. Isso vai ser bem legal pra gente escolher. Eu sei que eu vou escolher do mas não me culpe disso, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por favor. Tenha piedade de mim. Ok. E? aqui ó esqueci assim que posso enviar para trás antes de colocar gente vamos copiar esse aqui não tem santo cinco câmeras ó um dois três quatro cinco aqui, aqui. só pode enviar para trás, ó. Aí eu pesquiso o animatrônico. Shadow Fred. Também vai ter o Fred normal, o Shadow Fred. O... Um personagem que esqueci de... O Rose Eu não sei como eu vou colocar ele. Funtime Fred. Como que eu vou deixar isso alinhado? Assim tá bom, né? Então... Colocar... A primeira aqui... E aí, que elas são isso aqui, ó. Isso aqui, ó. see Eu não tem como um tosic, um... Eu não estar ficando Esse deixa tá. É. Não tem como deixar um lixo assim Não tem como deixar um lixo transparente Ok, gente Vou colocar o som aqui, né? Gente, eu tô usando um mp3 para pegar o som, tá? Vamos aqui. Então o cabra vai ter aqui. Vê com a tua tela, só que você tá vendo ela e um ah, dois três eu. aí tem que colocar o nome câmera né E aqui para meu Deus! Não quero que pegar nada! Vixe! Não que ele nada! Esquece isso, tá? Vamos aqui. Rainha de energia. Isso é na câmera 1, a câmera 1 começa. corredor Vou... Was E serviços E... Cada um não está separado, tá? Pegar um tem de câmera, tô procurando, gente. Seguir vídeo de calma, mas tudo bem, valeu, valeu a pena. Difícil, pode ser achei. Ó. Esse vai ser corredor, gente. E... É, esse vai ser o corredor, gente. e aqui na parte ser serve o claro que não vai ser aqui Estou só para olhar. aqui Paco principal, vamos tocar no principal. Quer dizer, só o palco, gente. Só palco. É isso. Faz o locart. Fred Location é, é o front Fred que tá atrás. pronto. também o Wither Gold Fred Wither Gold Fred, é o meu cartão favorito de NAF2 no, no final de meu favorito é o é o monte você sabe que é um monte né final 9 favorito caixa de maneira gente ficar vai ficar quase sempre aqui gente logo eu na de Game Over eu vou falar falar que que você deve fazer para não tomar dióxido Achei o local do Fredão, o Fredão vai ficar aqui, ó. Será que tá por pouquinho aí? Tá, não é só Esse local do, do Funtime Fred, esse é o local do Winter Fred, esse é o local do, do Fred, esse é o corredor, esse é o local do... O painel de energia que é o local do do Shadow Fred. E a gente secreto que eu não vou falar, vou revelar só, só quando terminar de fazer as câmeras, tá bom? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. E esse foi como fazer as, as câmeras e escritó escritório. Não teve tal de lado, porque não era pra perder muito tempo, então, Tchau, fui!